E aí, galera? Beleza? A tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e é o seguinte, manos. Olha só essa imagem que eu vou mostrar para vocês A gente vai analisar um pouquinho ela. Como vocês podem ver aí, ó. E parece ser o um bicho muito estranho porque... É, tem uma banhista ali, sei lá, em cima dele. É estranho essa imagem que está rolando aqui no universo do GTA, e isso faz a gente entender que pode ser que o Godzilla, inclusive vai estar tá, saindo um novo filme, ele saiu, vai sair, não sei, tô meio por fora, acho que saiu já, né, Godzilla vs Kong, e nosso trabalho investigativo, eu tô aqui com o Franklin, a gente vai procurar esse bicho... Pra saber se realmente ele se encontra aqui nesse game maravilhoso O negócio é o seguinte, mano Essa imagem aí Me parece que foi Ali na praia, então A gente vai pra lá pra ver se é, Colhe alguma in informação Alguém que disse é, é meio história de pescador, né? Vai falar que viu Outros vai falar que não mas, como eu mostrei essa imagem pra você, é muito estranho mesmo. Mas ali parece o bicho mesmo, mano. Parece o God. Eu gosto do Godzilla, mano. Muito louco, né, velho? Aquele filme, é... acho que o último que eu assisti é aquele que tem a menininha do. Do Stranger Things. A. A 11, né? É 11? Eleven? E. Cara, destruindo a cidade muito louco, né, mano? Engraçado o pessoal no meio, né? Então vamos aqui, vamos aqui na praia para ver se a gente vê alguma coisa, mano Ih, rapaz Não era nem para mim colocar, trazer o carro aqui, hein Mas tem uns policiais aqui, ó Tá no barulho objetivo. Será, rapaz? Ó, uns policiais ali, uns agentes mandar aqui pelo pela costa É, me parece, como é uma banhista, então pode ser que tenha sido visto aqui na praia. Mas ó, o que tá acontecendo aqui? Ih, rapaz, será que é que esses caras estão procurando o Godzilla, mano? Olha lá, tá olhando para lá. Não, isso aqui é banhe é... salva-vidas, né? Mas já já viu um policial aqui, ó, só alguns um salva-vidas e tal. Corpo de bombeiro, ali, ali, ali, ali. ali. Tem um cara olhando aqui pro, pro, pro mar, mano. Será que eles estão tentando enxergar? Será que é verdade, galera? Deixa eu andar mais aqui no... Ó, tem muita polícia aqui. Será que alguém viu alguma coisa? Ou tá tentando ver? Tentando saber se isso é verídico ou não. Aí, ó. Vários policiais ó, olhando pro mar, ó. Eu não tô vendo nada. Não sei. Qualquer coisa a gente pega um barco... E tenta... que é esse pessoal gritando, aí, mano? Que loucura, ó. Vários... Ali, ali, ali, ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Os caras estão tudo olhando pro mar, velho. Com binóculo. Rapaz do céu. Será que o bicho tá aqui mesmo? Vou aqui mais na ponta. É, mais um... Bastante helicóptero de resgate, né? Polícia, o que eu não entendi é o poli... os... os caras de salva-vidas ali eu até entendo né? Que tá olhando para ver se vê alguma pessoa se afogando e tal, mas aí ó, a polícia tá aqui ó. Vamos ver, vamos ali para no... de gritar. Nossa, deve ter estourado que eu tô bem pertinho do microfone. Aí tem galera, tem policial também Tem policial também Aí tá olhando pro mar Bom, eu não sei o que tá pegando O que nós vamos fazer é o seguinte, mano Vamos pro mar investigar É... Eu vou ver se eu, se eu pego uma, uma, uma roupa aqui Um, um barco E vamos, vamos tentar Ver se a gente encontra alguma coisa Beleza? E roupa de mergulho também, porque... A gente pode tentar ir por um lugares mais submersos aí e tentar ver se a gente encontra ele. Beleza? Então vamos atrás de um barco aqui. Ó, oh, já estamos no nosso barquinho aqui. Muito estranho mesmo, mano. Esse pessoal aí olhando lá pro, pro, pro mar e tal. Aquele Godzilla lá, se foi verdade, irmão. Ele deve ter jantado aquela... Aquela mina, mano. Vamos lá. Eu vou vir por, essa, por essas bandas aqui, né? Porque a gente não sabe, né, velho? Atento, hein, galera. Atento pra ver se a gente vê alguma coisa. Avião... Eu, acho... eu achei que eu tinha visto um helicóptero, irmão. Bom, não tô vendo nada, hein. Nada aqui, nada ali. Vai ser difícil encontrar aqui na superfície, velho. Nada, nada. Bom, eu tô me afastando aqui bastante. Vou parar o barco aqui e vou ficar observando, galera Rapaz, vai ser de... Dif... Mano É que o vídeo é editado, né? Senão a gente vai ter que ficar aqui Ó, muito bem, galera Já é de noite aqui, eu fiquei olhando Passou o tempo bastante E por enquanto, nada Olha só Nada, nada, nada, mano Vou tentar ir mais pra, pra frente aqui Opa, vocês escutaram? Eu escutei um barulho estranho, mano Eu escutei um barulho, eu escutei Vou ficar aqui de novo Vou aguardar aqui de novo Qualquer coisa a gente pula na água, galera Opa, escutei de novo. Não, não, não, não, não, não, não. Pera aí. A gente vai ter que pular aqui, cara. Vai ter que pular aqui. Rapaz, será que ele tá aqui, mano? Vamos descer. Aí. Cara, foi tanto tempo que eu não... Aí, aí, vamos descer, vamos descer. Tô me mergulhando, hein. Cara, eu escutei um barulho, velho. vou ficar em primeira pessoa. Meu Deus, se esse bicho me pegar aqui, eu tô lascado. Bom, galera, a gente tá mergulhando aqui ainda. Eu escutei o barulho, eu não tô escutando mais, mano. Vamos lá, olhos bem, bem atentos. Vou ficar até aqui em primeira pessoa porque. A gente avistou alguma coisa, mano. Só peixe! Aquela orca, véio, que fez o barulho aí, velho Eu tô com medo Nossa, mano, eu tô indo pra muito Muito baixo o lugar é esse Oh Eu escutei de novo, eu escutei de novo Mano, eu não tô acreditando, velho Vamos descer, vamos descer nossa, cara, a gente tá muito fundo. Rapaz, opa, de novo. Caraca, que lugar é esse? Nossa. Mano, olha ali, véi. Olha o bicho ali, mano. Vamos tomar cuidado. Ali, galera. Ali, ali, ali, ó. Caraca, véi. A gente consegue. Mano, não vai poder descer ali, véi. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui no stealth. Vamos tentar descer mais. Caraca, o Godzilla, mano. Ali, ali, ali, meu Deus do céu. Vambora, vambora. Vamos sair daqui, galera. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Antes que eu seja comido. Caraca, velho. Eu quero chegar perto, mano. Pra ver a cara dele. Ai, vai, vai dar ruim, mano. Olha o barulho do bicho, mano. Vambora, galera. Vambora, vambora. Qualquer coisa a gente captura ele. Sai daí, sai daí, sai daí, Franklin. Sobe, tá, tá descendo. Bora, vambora, vambora. Sai daqui, vamos sair daqui. Caraca, velho. Nossa. Ainda bem que ele tá parado, velho. acho que se a gente descer muito ali, ou o bicho vai comer a gente, ou... Ou... Olha o barulho de metal aqui. Ó, oh, o bicho rosnou de novo, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Dá pra entrar aqui? Não, não, não dá, não dá. Nossa, eu já deve ter perdido o barco, mano. Vamos subir, vamos subir. Galera, se vocês quiserem... A gente tenta capturar ele, velho. Já pensou? Já pensou? Vamos lá, vamos lá. aqui, vamos subir. Ufa, mano. Tamo vivo, velho. Galera. Fiquei com medo ali, mano. O que, que é aquilo lá, velho? um barco? Encontramos o Godzilla, mas não quisemos mexer com ele, nem cheguei perto. Ele virou ali que é o bicho, deve ser gigante. É que tá debaixo d'água. Mas quem sabe a gente volta no outro vídeo pra tentar capturar o grande monstro marinho japonês que vai brigar com o Kong e vai ser muito louco. Ou foi? Não sei se passou o filme já, já foi ou... Não foi ainda Mas é, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei, compartilha Inscreve no canal, obrigado por assistir Até a próxima E fui!